Seu filho caiu, cortou o queixo e sangrou muito, e você ficou desesperado. Perdeu as chaves do carro ou da casa, e o desespero tomou conta do seu ser. Apareceu uma doença, e isso aparece mesmo inesperadamente, e você ficou muito desesperado. Sabe, são situações cotidianas que têm tirado a nossa paz e têm feito a gente se desesperar com muita facilidade. O que acontece quando a gente se desespera? O desespero é, uma, é um ato consciente e às vezes a gente age nele de forma inconsciente e nos faz agir de forma totalmente diferente do que a gente reagiria é, em uma outra situação comum. Mas a Bíblia ela nos dá uma receitinha para esses momentos. A gente não precisa se desesperar com todas as situações que acontecem na nossa vida, porque ele faz a gente agir de forma errada, ou de forma que não deveríamos agir. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então devemos nos apropriar dessa paz que Deus nos dá. Porque o desespero não tira a dor do corte do queixo, também não faz encontrar a chave e nem tampouco cura as enfermidades. Mas a paz que Deus nos dá, essa sim, essa traz esperança, traz tranquilidade e faz com que tudo se solucione com mais facilidade. Se aproprie dessa paz hoje e que Deus te abençoe.